possível financiar 100% o meu imóvel? Fala pessoal, tudo bom? Aqui é Márcio Guimarães, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou corretor de imóveis, eu sou empreendedor e sou especialista quando o assunto é te ajudar a ser aprovado no financiamento e conseguir comprar o seu imóvel. O vídeo de hoje eu quero falar sobre algumas perguntas, alguns questionamentos que têm sido feitos em alguns vídeos que eu faço aqui no canal, que eu produzo, para poder ajudar vocês com essa mentalidade de comprar imóvel, de financiamento, o que estão que tá acontecendo com os bancos, como é que eu consigo ter uma renda melhor. E as pessoas me perguntam, Guimarães, eu estou vendo várias pessoas falando em financiamento de 100% do imóvel. É possível financiar 100% o meu imóvel? E eu já vou te responder se isso é ou não possível, mas antes, se você gostou do assunto do vídeo de hoje, eu vou te pedir sempre para que você clique aqui em gostei do vídeo, porque só assim você consegue ajudar os vídeos a chegar no maior número de pessoas. O YouTube só identifica se o vídeo é bom quando vocês curtem os vídeos e comentem, e comentam, e comentam aqui no, no canal. E se você quer me ajudar a crescer dentro da comunidade, eu tenho uma meta de 30 mil inscritos até agora, dezembro de 2020. E eu quero chegar nessa meta e eu tenho certeza que eu posso contar com você. Então clica aqui embaixo em se inscrever no canal e acione o sininho para sempre que eu postar vídeos novos você possa receber as notificações. Então vamos lá para o assunto do vídeo de hoje. Bom, é possível e não é possível. Vamos, vamos, deixa eu te explicar como é que isso funciona. Os bancos, eles não financiam 100% do valor do imóvel. Os bancos financiam sempre 80% do valor do imóvel, alguns bancos 70%, outros bancos financiam 82%. Eu vou deixar discriminado aqui embaixo, aqui na descrição quais são os bancos, quanto que eles financiam para que vocês possam saber. Não sou patrocinado por banco nenhum, então eu posso colocar sem problema algum sobre isso. Então, para você financiar um imóvel cento ele é possível. Muitas pessoas têm feito vídeo falando sobre isso aqui. Eu tenho verificado, mas eu também tenho lido os comentários e as pessoas um pouco que insatisfeitas, falando, poxa, mas não foi assim, tal. E como é que funciona? Você consegue comprar às vezes imóvel, imóveis não precisando ter o dinheiro de ato para dar. Não quer dizer que seu imóvel vai ser financiado 100%. Então, se eu pegar lá, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, que é o banco mais popular onde as pessoas Assim, se você tem lá um imóvel eu vou fazer eu vou fazer um número básico para a gente poder entender tá se você tem um imóvel no valor de 100 mil reais as pessoas vão comentar que ah não tem imóvel de 100 mil gente é só uma suposição para nós entendermos os cálculos cem mil reais a Caixa Econômica Federal vai financiar 80 e 20 mil você precisa ter de ato para dar de entrada. Só que muitas vezes o que as pessoas falam em financiar 100% é que num plano, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, você tem um subsídio. E dependendo da tua renda, você não precisa dar entrada nenhuma. Ou seja, o subsídio completa aí esses 20 mil, você às vezes vai ter 21, 22, 23 mil reais de subsídio. E você não vai nem financiar 80, você vai financiar sei lá 78, 77 mil reais. E eles dizem que o financiamento é 100%. E não é, teve uma entrada, teve uma ajuda do governo. Outro caso que é falado sobre financiamento 100% é que as pessoas utilizam o FGTS, às vezes e não entra com dinheiro. Aí dizem que é 100%. E a terceira forma de financiar 100% o imóvel é quando, preste atenção que essa é uma das mais importantes e eu preciso que você entenda certinho para evitar problemas. Quando você tem um imóvel, que você precisa, por exemplo, 100 mil e o banco vai te financiar 80 mil, para você conseguir os 100 mil, este imóvel, este imóvel vai precisar ser avaliado mais ou menos em torno de 122, 124 mil reais. Tá? Por quê? Porque o banco vai verificar que o valor do imóvel é 120, 125 mil, ele vai pegar 80% desse valor, que vai chegar, aí, vai chegar aí praticamente a 100 mil reais, que é o valor do imóvel, e vai ser passado para o vendedor o valor dos 100 mil reais. No Minha Casa Minha Vida isso não existe, porque já sai com o valor avaliado, não, não tem como fazer isso. Então eu só estou dando uma, uma ideia de valores para vocês entenderem. Se eu estou financiando numa outra linha de crédito, por exemplo, SBP, eu tenho imóvel valando, por exemplo, 200, Mil, 300 mil. E o, e o comprador não tem lá, por exemplo, 60 mil para dar de entrada para financiar 240, né? Então ele precisa de 60 mil para dar de entrada. O que, que acontece? Ele não tem ele verifica se este imóvel pode ser avaliado em 360, 370 mil. E às vezes o engenheiro vai e faz uma avaliação do imóvel e realmente vale 350, 360, 400 mil. O comprador ele pede para que o banco né, e, a, e a própria assessoria de crédito que está fazendo com ele, pede para fazer com base no valor de avaliação. Então ele consegue pegar este valor e passar para o vendedor sem dar nenhum valor de entrada. Entenderam como é que funciona o financiamento 100%? Mas tem um problema aí que eu preciso falar para vocês. Mas antes de eu falar eu vou pedir para você clicar aqui em gostei do vídeo para você não esquecer, para me ajudar nessa comunidade aqui a crescer, os vídeos chegarem ao maior número de pessoas possível, e você também clicar em se inscrever aqui no canal, é que você possa me ajudar também a crescer e acione o sininho uhum. para receber as notificações. Ah, antes disso também quero falar para você que eu estou de deixando um link na descrição aqui, vai estar tá passando aqui embaixo, também vai estar tá aqui na, na, na, na descrição do vídeo, para que você possa clicar responder lá algumas perguntas para que eu possa conhecer melhor as pessoas que me assistem e você possa escrever diretamente para mim a sua dúvida, onde eu vou responder mais facilmente, fica melhor eu receber, porque às vezes aqui no YouTube tem muito comentário, eu vou respondendo, mas às vezes eu me perco ali em algumas coisas que são comentários dentro de comentário e acabo não te dando atenção. Qual que é o problema de você fazer o financiamento 100%? O problema maior é que você vai declarar o valor do imóvel para o banco que você está comprando por 300 400 mil né 380 mil 360 mil para você pegar o valor 100% do financiamento tá hoje em dia isso não está tendo problema porque a receita federal não está cruzando informações a respeito de comprador e vendedor de imóveis mas muito futuramente aí muito próximo isso vai acontecer e aí vai ter muito problema porque você vai declarar que comprou por 400 e o vendedor vai declarar que vendeu 300 mil o banco vai declarar que está comprando o um imóvel pegando por alienação por 400 mil isso é, é um chuncho, tá e outro detalhe também muito importante é que toda a declaração do imposto que você vai pagar o itbi vai ser em cima do valor declarado sobre o do valor que você pediu que é de avaliação valor de 400 mil reais todos os impostos escrituras vão ser em cima do valor de 400 mil e não o valor que você realmente está pagando de 300 mil reais para financiar 100%. Gente, esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, clique em gostei, não esquece de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber as notificações. E sempre que você precisar de ajuda, escreve para mim, eu vou estar aqui para poder te ajudar. Tá bom? Vou ficando por aqui. Um grande abraço e vejo você no próximo vídeo. Tchau!